Fala aí Guerreiros e Guerreira Soldado aqui novamente trazendo mais um vídeo para vocês e é claro depois de vários pedidos, Soldado você vai roletar da Furiosa? Soldado você vai roletar da Furiosa? Você vai... Claro, claro, claro. Primeiro rapaziada eu vou falar para vocês que a melhor forma de roletar nessas caixas Furiosas, essas caixas que são variações de VIP, elas são mais caras e bem mais caras então, eu aconselho você, você coloca o ZP, em vez de você gastar o ZP, pega o vale caixa. Pega o vale caixa e arrisca nela, meu parceiro. E essas caixas furiosas, tá saindo como? Tá saindo no automático. Então nós vamos fazer aqui, lembrando pra vocês que aquele ZP rápido, fácil, cada hora, se demora, sem complicação, o link tá aqui na descrição, meu querido. É o nosso parceiro e amigo Zé Loco ZP. Vem que vem. Vem, neném. Vem que eu quero a M4 Ciborgue também. Lembrando, essa caixa chegou, né? No, nessa atualização de abril, aí, no, no meio da atualização. No meio do. Vucu Vucu de abril aí. Que tem a K47K, a Ciborgue Furiosa e a Bart Furiosa. E nós ganhamos a K, É só chamar, é só falar, vem que é o Zé, vem que é premiado. Gente, a melhor forma de roletar nessas caixas mais caras é usar o Vale Caixa. Vem que tem, vem Neném, vem que é a cara Furiosa também. Tá ótimo, 10 Vale Caixa, com 8 já ganhei, tá, tá, tá ótimo. Vai que vem a Cyborg agora, ó. Aí seria vitoso, seria vitoso, seria vitoso, seria vitoso. Então, em vez de você torrar os seus EP Pega o vale caixa que você vai ganhar, que você faz a primeira recarga do mês, certo? Você faz a primeira recarga de 28k, mais ou menos ali, você ganha 10 vale caixa. E o 10 vale caixa você vai aqui, ó, alerta e ganha, meu parceiro. Simples assim. Veio que tem. Veio, Dedém. Veio a Furiosa que o boneco não tem. Tô ficando com medo. Conseguimos um AK, tá? tá ó. Aí aqui agora já temos a K47k. A K-47K Predador, Predador Furiose e a E94 Furiose. Deixa eu ver aqui essa, essa bichura ali. Vamos, vamos pro test drive. Mando test drive aqui. Cadê? Tô ficando com medo. É S. É segredo. Tá esperando o quê? Tá esperando o que, rapaziada? Comprar aqueles EP Pokovic premiado é só com Zé. É só chegar, Zé. Vem pelo vim pelo soldado vim pelo soldado testar. Ela aqui, vamos testar essa K47K. Não é a, me... não é a da melhor, mas né? Pô, 10 vale caixa, 20 vale caixa. Ali tá paradinho, tá tranquilo. Tá pouco pegou ali. Tá ótimo, ó. Essa é a top. Façamos o nosso melhor. E agora essa daqui. É, é, essa daqui. Não tem tanto efeito, né? Mas. É. Tô ficando com medo. É misterioso, é Cadê você, vem. É misterioso. É <fazos> pode me uh. vou pra ele matar, mané? A missão falhou. Yeah, o, bot. o Global Risk bot venceu. Vendeu o Bill. Vendeu o Bill, morrendo pra morte! Façamos Vamos fazer nosso um, melhor. Um test drive aqui. Dirigiu com pro. Cadê? Já com código. Tomou. Bom cor. Quem que vem? Vem neném! É, é, né? Todas as armas furiosas, vitoriosas, predador. É. Primordi primordial e Tormenta. São todas variações de VIP, né? Então. Sempre vale a pena, cara. É uma VIP, mas sem atributos, né? E essa família furiosa tá muito show. Essa nem tanto, né? Mas. Essa cara nem tanto. Eu queria ganhar a Bart, eu já vi. Eu queria ganhar a Cyborg. Mas. Como que vem? Vem que vem. Valeu. O Ótimo Global Risk venceu. Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que vocês que se quiserem comprar aquele ZP, cai agora. Só Passamos chamar lá Zé. É o nosso Vim melhor. Um soldado. Quero aquele, aquele EP premiado pra ganhar aqueles vale caixa, ganhar Aquelas caixas furiosas. Que só chamar o Zé. Chama no chat. Chama que vem. Vem que tem. Vem, neném. Vem que eu tô boneco. E lembre-se, é gamer! E ganhar! Com vale caixa É uma guerra Fui, fiquem bem, fiquem bem, fiquem com Deus Até a próxima